Diga que era rei do tanque, hoje em dia não rima mó nada Ei, complicado mano, agora acelerando contigo, meu mano, né? é mó clichê Só dizendo que todo mundo já tava esperando ouvir isso de você Sempre dependente do que tá acontecendo, essa é a verdade que você nunca tá Pra Aqui na batalha você nem toca de galo, só que você, fala, eu vi que você não se posiciona Tá falando pra caralho, meu mano, mas martinho não é cria Depois da toque que eu te dar, você vai precisar de outra cirurgia Fica tranquilo, papi, essa que é a parada Johnny que é o rei do tanque do eu é de nada é. Se não sei, do meu, ganho isso, não ganhou porra nenhuma Então fica quieto, para de graça E faz favor, se acostuma Porque meu mano vai te falar Como é que a dor te paga Você é meu culpado, vai tomar jula Nem vai bater, pra casa voltar Esse cara é muito louco, você tá ligado mano que você quer jogar na minha cara é e seu currículo Só que ele se de verdade Rima na hora E eu fico esse assim, cara nunca porra no seu título eu ah. não ah. É Essa é verdade Essa que é verdade Eu posso não ter metade do seu título tipo, Só que eu tenho o dobro Na sua força de vontade de vontade, mas não tem metade do argumento Nem metade da disposição e nem metade do talento Então não adianta nada sua força de vontade, porque no fim Você vai correr, vai correr quando bater de frente Com o Johnny você perde pra mim Eu não tenho metade desse talento, só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade E pelo visto que você é tanto do marrento Você acha mais do que essa, é ser o meu tipo de vontade Muito obrigado, é independente Essa é a verdade que eu não cancela É, arrogância cega o homem, só que a humildade nem de cega Sabe meu mano que eu te humilho a única coisa que te cega aqui é meu brilho. Você quer passar visão? Ah, eu sou um só caminho. Pra primeiro passar visão, Tira esse óculos. Ai, ele tá aí, ele tirou meu óculos, uma pan de lá, ele tá aí, mano. Tirou a visão e veio, mano. Tudo que pariu faz o bico, porque ele tá precisando. Ai, eu, eu não tenho brilho, só que você tá ligado e isso sou capaz. Você tipo cometa passa aí um ano depois de cem não tá passa nunca mais. Pode ser, meu mano. Só que você não é cria. Eu sou cometa passo. Você tá de brincadeira, tá de bobeira. E sempre que eu tiver na aldeia, você não passa vivo uma segunda-feira.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 Derrubo você, teu ego, tua prepotência, efeito dominó. Eu sei que você tá melhorando nas últimas semanas. Rimas em brasa. Será que é uma coincidência com o fato de que eu tava descansando? Tava lá na minha cara sem colar. Porque quando me vê você treme, na minha frente parece gelatina. A diferença do Guri para o Johnny na qualidade do style é a potência da minha prima. Vamos Vou, faz até tua cara sair pra fora. Faz você ter nojo depois querer ir embora. Faz em dentro da tua mente a fala. É o que eu tenho pra te dizer Só punchline e faz a minha cara sair pra fora Eu tô pagando pra ver Porque até agora eu não saio? Meu mando assim. Você falou que eu tenho medo do sistema eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder A tem que ter medo de mim É diferente a brincadeira Você sabe que na sua frente eu não tremo Quando eu vivo faz o eu do how de proponente É tipo as crianças que não ganham E falam que ele é mesmo Fala de graça meu mano Sabe que eu sou sagaz se você tem o melhor pra fazer, então para de falar, chega na sua hora e faz. Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore. Logo você jogue que sempre que chega na batalha toma um pau. sai ele fora, ah, eu vou abrir o story. Por isso eu te mando pra Você é túnel, é, é a antiga geração da rima, mas só que você reclama quem pra nova. Ele falou que eu choro no story, mas o que ele falou agora? Você esqueceu de falar que antes de eu chorar na história, eu chego aqui e faço história. Sabe mamando que eu rimo sem zelo? Até tirei a máscara, nem né? preciso de máscara. Olha pra mim, eu sou seu pior pesadelo. Você que é a máscara. Obrigado por avisar, pois não tinha percebido. Foi você é dele quando abre é a tua boca, tenta mandar uma rima. Só prova que é rugido. Nossa, ele faz história. Por isso que agora você não entende, nem apetece. Você nunca faz história. No palco você faz história Pois ele dura 24 horas e desaparece. Entendi. Tá ligado, meu mano? Sabe que eu sou eficiente, história dura 24 horas. E você que. Do que eles não tem Sabe por que que eu faço a minha rima Sempre no e além É fácil falar um do que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Tô me vendo fazendo rima com disciplina Sempre levando tudo e jogando a barra pra cima Quem na vontade do vídeo, você sabe Hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou coveiro, mas só você eu sou Porque eu trouxe o salmorte vou tá falar que você é um otário Tá ligado? tá que eu morto Que você é um para Decide falar do tapo dos outros se fudeu, só que todo mundo atacou com as ideias, quem falou foi você que falou do meu, você disse dar a casa pra mãe, é sua obrigação, tá ligado, vou seguindo no tempo, eu mostro que agora eu mato do ilusão, ele deu uma casa pra mãe dele, você tá ligado, a ideia é rara, e quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela já ah. na sua cara. Que mãe que foram adotado Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por Para os que falam do progresso Sempre foram os que não me no amor se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Você tá ligado, Você já perdeu Você um com o seu carrasco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne, vou fazer churrasco Não vai fazer, você não vai fazer Porque carne é diferente eu consegui, até porque Cê sabe que o bagulho é diferente Você vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço e facada na porta Cê tá ligado? Cê se fudeu Manda por cê Cê já perdeu Hoje os dos da morreu meu nível é hard, sabe trocar pra vocês essa tarde? Eu sou de burra vá, Como fala que eu só ganho aldeia? Se eu classifiquei lá na batalha da arte. Você tá ligado que faz parte de reto? Pra quem eu acordo cedo, eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado. Ela até falou que falou lá na arte. mas eu vou explicar agora cê tá revoltado. Você ganhou lá na minha quebrada, ô meu parceiro bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhar seu Estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. <SILÊS> <SILÊNCIO> Aí eu foda. Ai, meu Deus. Meu Deus em três, dois. Pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no do um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado, mano eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar essa arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me empatar ah, é sinceramente, então, você tá ligado consigo no ocasião Você é um arrumado, não tem nada pra pagar Se o quesito é fritalho, você é só um zé pagão ah, Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido, acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido Aê. Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você ia uma fita Essa rima tá batida, você sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha agora tá Querendo até ser meu inimigo, você falou que eu ganhei fama na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar fama lá na música, eu já espancava esse ele se é. Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque. Entende a rima, sabe que eu não sou um pede-break. Eles pedem rima e cê é pede-break. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra que eu te espanquei lá na edição de trap? Edição de trap, mano, cê tá no passado.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 Contra o sistema já tá levado até o final. sempre é meu lema. Rima comigo, truta, para você não vale a pena. Logo no beat é de bandido com o terror do da terra. E você é quem? O indigente já não sabe a contagem, é delinquente. Não me levou a não se minha é batida. Quando que o Zatena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, pra minhas ideias não brinca. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas que é da hora, cê paga de prato. Mas vale, eu já sei, você só paga de largado Uma fita você falou bem certo nessa batida. Realmente, truta, tá? eu sou vergonha. Só filma quando o lado é alvejado. Não vê quando nós fazemos corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Seu corre é fazer rap e cê nunca trampou na boca. Eu nunca trampou na boca, mas inspirei quem tá lá para poder fazer o som e chegar no meu lugar. Cê falou que não sabe quem sou, sou coate da Como o meu nome você conhece. <tos>